as costelas abertas, né? Respira assim. E aí vai ficar acostumando a ficar assim. Aí eu falei, quase fez assim, ó. Abriu. Tu também. Bastante. E tu não. Não entendi por quê. Solta. Vamos lá. Empurra minha mão. Vamos fazer em duplas pra né? entender isso? Pra, pra costela fazer assim, ó. Bota a mão aqui em mim pra tu entender É isso aqui, ó Tava respirando assim tá? E é isso aqui Isso aqui não mexe, isso aqui não vai pra frente Não precisa subir aqui É isso aqui, ó Vai lá Vai um no outro A aqui. Aí, gente, é isso. Isso. Vou tentar continuar. Isso. Isso. Talvez a gente canse mais, porque a gente não tem essas outras. A gente vai respirar aqui, né? Aqui. Sim, eu tava falando pra ela aqui. Se eu não penso, se eu não penso isso, sai espaço. aqui, ó. <risos> é, <risos> se eu não, não, penso. Tá, não tá errado, não é que tem que respirar por aqui, mas tem esses recursos, né? Que a gente, quando tá cansado, a gente tem de.. Né? sobe clavícula para dar mais espaço aqui na caixa é torácica para demais, entrar mais ar. Então a gente tem esses recursos, eu até ficar todo Mas é isso assim, e tava sem essa... Aqui tudo certo, aqui tudo certo e aqui não tinha. Então tem essas, tem né, pelas costas, vamos, vamos todo mundo abaixar e ficar aqui assim ó. Respira, agora percebe cada vez que inspira, como as costas dilatam, elas se abrem. Só respira, não precisa nem fazer força para entrar muito ar. É só respirar profundamente, tranquilamente. serve como as costas se, se abrem? Aí a gente tendo esses recursos Desses vários lugares Onde o tronco dilata para respirar A gente consegue respirar melhor Em movimento Porque a gente não vai ter o tempo inteiro Isso aqui liberado pra gente Respirar, né? Como é que é? Ou a gente treta a respiração Pra fazer alguma coisa E continua Não dá, né? Vamos como se a gente, quanto mais a gente tiver esses lugares assim pra... dilatado pra respirar, melhor fica, certo? Hum. Vamos dar uns um, 10 minutinhos, eu falei que ia dar um de meia hora, mentira, eu não, fiz, eu não confio mim, gente. Coisa fica feia, eu falo que é a ah, meia hora, aí eu esqueço, não dou, a coisa tá andando, lembrei de outra coisa, tá rendendo, daí eu me envolto. 15 minutos, 15 minutos. Amanhã, se vocês quiserem trazer coisas, a gente vai... Tá? Ah, beleza? Vamos certo. lá, daqui um a